Oi gente, meu nome é Rogério, eu sou professor baiano, eu sou professor de matemática do Be Explica e vou pegar matemática, aquela matéria que todo mundo tem medo e eu vou fazer virar o seu ponto mais forte no seu vestibular. É uma promessa, sou professor há 32 anos e agora estou no Be Explica e sou o seu professor de matemática.